linda mensagem de deus para você em deus encontramos a verdadeira saúde pois ele é o nosso médico e curador a vitória em cristo é certa, pois ele já venceu o mundo por nós o amor de deus é a fonte de todo amor verdadeiro pois ele nos amou primeiro a família é um presente de deus Pois isso devemos valorizar e honrá-la. A bênção de Deus nos enriquece, nos capacita a abençoar outras pessoas. Em Deus encontramos refúgio e proteção em tempos de tempestade. A esperança em Deus nos faz perseverar e confiar que Ele tem um propósito para nós. Em tudo o que fizemos, devemos buscar a glória de Deus, pois é Ele que nos dá a vida e a oportunidade de vivermos para Ele. Se essa mensagem de Deus tocou seu coração, digite um amém nos comentários.